Olá, aqui é o Daniel e nesse vídeo eu vou falar sobre 5 especialistas que você precisa seguir se você quiser ganhar dinheiro na internet e na vida. Então, sem enrolação, e vamos direto ao assunto. Especialista número 1, um, Pedro Sobral. Ele é muito conhecido pela internet é, por ensinar as pessoas a gerar tráfego, né? é tráfego e não tráfico, né? tráfego é a palavra que se dá para compra de dados nas redes sociais através de Facebook, Pinterest, Instagram, LinkedIn, né? é, você compra dados e faz com que o seu anúncio, a sua publicidade cheguem até seus possíveis clientes, então existe uma série de técnicas por trás disso o Facebook ele tem a parte é, do usuário comum que é muito focado em entretenimento e a parte de publicidade focada nas empresas, nas agências, né, tipo Coca-Cola, Pepsi. Então, toda vez que você vê um anúncio né, da Coca-Cola, significa que existe uma inteligência por trás disso. E o Pedro Sobral é o cara com que você pode aprender. Basicamente, todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde, ele dá aulas gratuitas aqui no YouTube e você pode acompanhar. Vou deixar aqui o link dele na descrição do canal dele para você entrar e aprender mais com ele sobre tráfego pago, beleza? O segundo especialista é o Rafa Marques, ele é especialista em funil. É, ele criou o funil de estrava, funil de vendas, né? Então, é, a primeira parte de um processo de captação de clientes é pelo tráfego. E se essa pessoa entra numa lista, entra num, num processo de... É, é, receber notificações, vendas, e-mails de vendas, comunicados de vendas, essa pessoa, ela vai sendo impactada até o momento que ela faz uma compra. Então, eu já comprei vários cursos na internet, já comprei livros, né? Não sei se você comprou ou não, mas... As chances são é que se você comprou alguma coisa na internet, você viu um anúncio dessa coisa, depois você viu algum, algum, algum outro lembrete, algum comunicado, né, alguma mensagem e você comprou. Então existe um funil de vendas e o Rafa Marques ele é especialista em funis de vendas, beleza? Número 3, né? na verdade o 3 não é um especialista em si, mas sim um curso. Um curso que eu recomendo que é o curso Copy Camp da Empíricos no curso CopyCamp, você vai aprender a criar copies, a criar cartas de vendas que vão fazer com que uh, você venda o seu produto ou serviço, né? Ou com que você uh, divulgue algum tipo de, de coisa na internet. O CopyCamp é bom porque, sim, se você quiser, se você é empreendedor, se você quiser vender um produto, você pode usar o CopyCamp para a sua empresa, para o seu produto, para o seu serviço. Porém, se você quer trabalhar no mercado de trabalho, né, a partir da pandemia, a partir de todo o desenvolvimento né, do marketing digital, é, houve, surgiu uma nova profissão que as empresas estão contratando copywriters. E a copywriters são pessoas que escrevem essas cartas de vendas. Então, a Empiricus, ela forma copywriters através do curso dela. Então, fazendo o curso, você vai poder trabalhar para você mesmo né, e trabalhar para outras pessoas para outras empresas, né? tem a carteira assinada, enfim, e muitas empresas acabam pagando para um copywriter bom um salário de entre 5 mil a 9 mil, mais percentuais de vendas é, sobre as vendas que eles realizam nas cartas de vendas lá. Então, toda carta que você fizer, você vai ter um percentual aí é, caindo direto na sua conta sempre, beleza? Número 4 é sobre a área de trader, day trader, é a Thais Trader, eu vou colocar o canal dela aqui também, Muita gente, embora muita gente fale mal do Day Trader, existem pessoas de verdade que ganham dinheiro com Day Trader. E a Thaís Trader é uma dessas pessoas. Ela fala muito sobre a jornada da consistência. Né? Ela conta um pouco da história de vida dela também. E ela fala isso publicamente, que o pai dela era viciado em drogas, que ela tinha que comer escondida. Ela é a mãe dela no banheiro, que ela veio de uma família muito, muito, muito, muito sem estrutura, né? sem condições. E hoje ela já comprou uma mansão tem uma Ivoque, né? é, mudou de vida tudo através day trade ela já perdeu muito dinheiro também né como a maior parte das pessoas porém ela criou um método próprio é baseado em consistência e ela chama ah, basicamente o método 0,52 por cento enfim vou colocar o canal dela aqui não vou dar muito spoiler vai lá também e pesquisa e absorve um pouco do conteúdo dela porque pela mudança de vida que ela teve ela com certeza tem algo a agregar para você beleza e o número 5, o último dessa lista, é o tio Uli. O tio Uli ele é basicamente um multimilionário e ele ensina a você a multiplicar a sua renda através dos investimentos. Então, seja qual renda você tiver hoje, seja de trabalho, seja de empreendedorismo, seja de day trade e tal, o tio Uli vai pegar a renda que você tem, o capital que você tem e ele vai multiplicar isso através das estratégias dele já validadas ele usa uh, na vida dele, então ele é quase um bilionário, né? ele é multimilionário, porém uh, se você seguir o que ele vai falar, eu tenho certeza que você vai multiplicar o seu capital. Para você ter, ter noção, o tio é tão brabo, mas tão brabo, né? eu sou aluno dele do curso Start Milionário, mas o, o tio é tão brabo que o personal trainer, né? o personal trainer dele ganha dinheiro com ele. Enquanto ele treina com o personal, ele ajudou o personal dele a chegar já a um capital de mais de 100 mil de patrimônio e que continua se multiplicando é, com frequência no tempo. Então é isso, essas foram as cinco. Se você é, sabe mais alguém, se você tem o nome de alguém que ficou fora dessa lista, digita aqui nos comentários para depois eu fazer um vídeo sobre essa pessoa. Se você gostou desse vídeo também, já curte e compartilhe. E se inscreve no canal que a minha meta aqui é chegar a 10 mil, 10 mil inscritos, beleza? Então te vejo no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre outras formas de investimento, como você pode multiplicar o seu dinheiro também, tá certo? Um grande abraço, tchau, tchau.